Hoje eu trouxe para vocês uma aulinha um pouco diferente do que a gente está acostumado. É uma música é, que talvez vocês conheçam, talvez não, mas o anime, é, tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o Shingeki no Kyojin, né? É Attack on Titan, que é chita de ataque, né? Não é ataque de, aos titãs, ataque de titãs. Bom, é, então, é Attack on Titan, tenho certeza que vocês já ouviram falar pelo menos que é a Red Swan, né, a terceira a abertura da terceira temporada, se chama Red Swan, e a gente vai falar sobre essa música, a parte em Nihongo, claro, né, a parte em japonês, porque boa parte da música é em inglês, mas tem uma pequena parte que é em japonês, então a gente vai traduzir essa parte, vou explicar ela, e ela é muito, muito bonita, Tá? Mas antes disso, a gente vai corrigir essa parte uh, dos exercícios da aula passada. Então, se você não estiver interessada nessa parte, você pode pular, só olhar essa parte aqui embaixo, é, que tem os capítulos, então, só por, pular direto para a tradução da música, ok? Mas vamos então corrigir uh, esses exerc exercícios da flexão dos verbos do grupo 3, né? os gru o grupo dos, dos verbos irregulares. Né? Vamos lá então. Uh, são esses uh, esses exercícios aqui Então, primeira frase O que você estuda? Né? Então, o que você estuda? Nani o que? Né? Então, seria esse nani né? Nani o Esse o, então, indica que o nani Sofre uma ação de algum verbo Que é o estudar né? Benkyô shimasu E como é uma pergunta Benkyô shimasu ka? Né? Nani o o que você estuda? Nani o shimasu ka? Né? Próxima frase, vamos vamos treinar japonês, né? Nihongo o renshū shimashō. Nihongo né? é o treino, né? É exerc exercício, né? Treino, na verdade, uma prática. E renshu shimashou. Né? Esse shimas, né? É o mesmo do shimasu do, do benkyou. Suru vira shimasu, né? Esse é o treino. É, o treino do, do exercício, né? Do, do verbo irregular, suru. Shimasu. E shimasu, shimashou é o vamos treinar, né? Treinamos, vamos treinar. Treinemos, quer dizer. Shimashou. É, meus amigos, vêm amanhã. Tomodachiwa, né? Amigos, amigo, né? Tomodachiwa, hasta amanhã. Kimas, kimas, né? Que é vir virão, né, kimasu, né, kuru, kimasu, ou então dá para falar, ashita wa, quanto a amanhã, amanhã, tomodachi ga kimasu, tomodachi ga kimasu, então, amanhã, os amigos vêm, né, eles virão, então dá para falar dessas duas maneiras, tá, depende da ênfase, onde você quer enfatizar, né? se eu falar, tomodachi wa, né, os amigos, né, o que que tem meus amigos? Os amigos amanhã virão, né? Ou então, amanhã os amigos virão, tá? Então, depende de, de onde você quer dar ênfase. Aqui eu estou dando a ênfase de que, assim, é, ó, os meus amigos, o que, que tem eles? Amanhã eles vão vir, né? Então, a ênfase está mais assim no fato de que amanhã eles virão, tá? Aqui eu só estou falando assim, ó. Bom, os meus amigos, amanhã eles vêm aqui está falando assim amanhã quanto amanhã o que, que tem amanhã os meus amigos vêm os am meus amigos que vão vir <risos> tá então o fato mais importante é aqui que os amigos que vão vir e não os, os meus pais ou os meus inimigos <risos> sei lá algo assim tá e aqui é, o importante é que amanhã que eles vêm e não depois de amanhã tá e aqui eu não venho todo dia para a escola Natasha <risos> É, GAKKO NI KIMASEN né? Ou, atashi wa GAKKO NI MAINICHI KIMASEN Aí é só trocou a ordem, né? MAINICHI, GAKKO NI KIMASEN Ou, GAKKO NI MAINICHI KIMASEN tá? Pode trocar a ordem Ok? O exercício aqui é o KIMASEN tá? KIMASEN E não KOMASEN, né? Ou KUMASEN, né? Porque KURU, KURU KIMASEN, tá? E aqui também, KIMASU KIMASU e shimasu, é, shimasu, né suru shimasu. Agora sim, vamos para o Red Swan, né? Essa musiquinha. Antes de começar, vou falar rapidamente sobre os autores, né? Yoshiki e Hyde. Né. Yoshiki é o autor de verdade, né? Ele que compôs, ele é muito, muito famoso. Ele fazia parte, faz, né? Parte da banda EX Japan, né? EX ex japan muito famoso, década de 80, é, foi fez foi desfeita, né, por um tempo, porque o guitarrista faleceu, ele se suicidou numa na, na década de 90, mais ou menos. Passou um bom tempo, né? Ele seguiu carreira solo e, mas a banda retornou em 2000 e pouquinho, mais ou menos. Eu fui no show, Ai, eu chorei muito. É, e ele é muito, muito, muito, muito famoso. Eu acho que mora nos Estados Unidos, né mas ele é globalmente muito famoso. Muito Tem grandes influências, né? Já gravou músicas com diversos artistas, até com Kiss, Sarah Brightman. E, e, acho, conhece o mundo, Marilyn Manson e todo mundo. E o Hyde, ah, acho apaixonado até hoje por ele. É, é Hyde, tá? É, é, com Y. Mas ele se chama Hidetô, tá caralho? Né? e os dois são já, já são já uns cinquentões né é, vejam pela carinha deles né ele também é muito famoso pela banda Lark and Ciel, né Raro então, existe até hoje existe essa banda também anos 80 90 né muito famoso até hoje estão juntos é, ele teve outras bandas no caminho né até hoje tem carreira solo também muito famoso, lindo, maravilhoso, continua lindo, carinha de bebê, é, e até hoje, com 50 e pouquinhos, continua lindo, né? <risos> Cheio de, de Botox, mas está lindo, e tem uma voz muito potente. E é ele que canta essa música incrível, né? Composta pelo Yoshiki, Hayashi Yoshiki. Ok, vamos lá. A parte em inglês, só vou comentar o comecinho, né? Like, like the Scarlet Night. Eu vou deixar tocando a versão mídia aqui para vocês. Tá? Vocês devem conhecer. Então, ele fala, né? Like the Scarlet Night, uh, veiling the dark, né? Assim como a noite de Scarlet, velando a escuridão. You can hide your fear. You... Você pode esconder seus medos. Ou seu medo, né? Can lie, my dear, né? Você pode mentir, minha querida. né? Meu querido, né? Então. Essa é a parte em inglês, né? Então, essa não tem segredos. <risos> Ou pelo menos tem. E aí, depois fala é, em japonês, né? Kono mama yume o mite. Kono mama né? yume o Então, aqui eu vou colocar a versão... Vou escrever aqui embaixo explicando, né? A versão uh, literal. Mas aqui na direita tem a versão... Um, Tradu Traduzida de uma maneira mais. Uh, que faz sentido, né? Pro, pro português. Então, konomama... né? Isso aqui que tá em cima é a versão do, do, do clipe, né? Uh, que aparece a letra, muito bonito, né? Então, konomama seria é, de, desse jeito, da maneira que está. Uh, é, kono, desse jeito que tá, tá. Então, kono seria este. Este e mamá não tem exatamente uma tradução, mas quando eu falo assim, Konomamá é da maneira que tá, desse jeito aí, tá? Do jeito que tá. Então, seria manter do jeito que tá, tá? Konomamá Ah, quando kono mama de i, tá? Então, desse jeito que tá, tá bom, tá? Se falar kono mama de i. Mas só mama é desse jeito que tá, tá? Konomamá. Então, des, é, este jeito ou deste jeito, tá? Nossa, deste jeito, tá? konomama é, deste jeito. Então, é, é algo como assim man, como se fosse manter desse jeito, tá? Yume, só yume é sonho, tá? Yume, yume. Yume o mite. Mite, se você viu as aulas passadas, mite vem do verbo miru, miru, né? Que é ver, miru. Se você fala yume, o, miru, literalmente é ver o sonho, né? Então, se você vê um sonho, você está sonhando, né? Então, a tradução aqui é mantenha-se sonhando, manter-se, né? Konomama, deste jeito. Né? Ou seja, yume, o, mité, ele está falando sonhe, né? Yume, o, mité. É, sonhe quando mamá deste jeito, ou seja, deste jeito aí, sonhe, ou seja, mantenha-se sonhando. Konoma mamá o Mantenha-se sonhando, né? Konoma mama o né? E em seguida, ele fala: "Ti darake no tsubasa hirogete", né? é ti, Sangue, tá? Te dará no tsubasa hirogete, né? Então, te dará que, só isso, isso aqui, te cheio de sangue. Quando fala assim, dara, esse daraque dara você junta com o substantivo é, e aí dá a ideia de assim, cheio de alguma coisa. Então Tidarake é cheio de sangue, né? Tidarake. Se você fala assim, é, Anadarake é cheio de buraco. Sabe quando vê uma, uma rua lotada de buraco, né? Ah, ou tá um, um, uma roupa cheia de buracos, Nossa, Anadarake! <risos> Pega uma roupa, tá cheia de furo, assim. Ah, Anadarake. Então, é, Chidarake no Tsubasa. Tsubasa é asas, tá? Então, tidarake no tsubasa, é tipo uma asa cheia de sangue. Se você falar tidarake no michi, michi, é caminho ou rua, rua, né? Então, ana é, é buraco, né? Ana darake no michi. Ana no michi é uma rua cheia de buraco, né? Ana no michi. Neko darake no miti. É uma rua cheia de... Neko. <risos> cheia de gato. Uma rua cheia de gato. Ah, que paraíso. Então, Neko darake no, no miti. Né? Chi no, no miti. Nossa, que horror. Uma rua cheia de sangue. Chi no tsubasa, né? Então, é uma asa asas cheias de sangue. Né? O que, que você faz com ela? Hirogete. Ele está mandando ó, novamente. Mite, hirogete. Né? Hirogete é no sentido de abrir, abrir algo. É expandir, sabe? Não é simplesmente abrir, não é abrir um pote. Né? Ah, hirogete. Não é no sentido de abrir qualquer coisa. Ah, abrir a porta, abrir um, um pote de biscoito. Não é isso. É expandir, tá? Hirogete, hirogete. hirogete é, então, é expandir alguma coisa. Porque esse hiro... Ele vem de Hiroi, de ampliar. Tá? Esse, esse Kanji aqui é de ampliar, tá? Então, é tipo expandir suas asas cobertas de sangue. Hum, né? Então, é isso, né? Você está machucado, mas você tem que é, se manter sonhando e expandir suas asas, suas asas machucadas, né? Cheias de sangue. Tá? Então, expandir, né? Abrir expandir suas asas cheias de sangue. Ah, e Tsubasa, né? Só pra falar, né? Tsubasa também é o nome desse, desse personagem, né? Vocês conhecem desse anime? Do Capitão Tsubasa, né? Aqui no Brasil, veio como super campeões, vocês lembram? <risos> Passou na manchete há muito, muitos anos. É, Captain Tsubasa, né? Então, é, o nome dele é Tsubasa, né? Asas. Então, asa, É, é nesse, nesse sentido de, né, de voar, de abençoar, né? Então, asas. É, de, de, né? Sempre usa nesse sentido mais de, de, de, de superar limites, sabe? Não só asinha de, de passarinho, né? Asas para pessoas, né? Avião. Né? Porque se for para passarinho, é hané. Aí a asa com peninha mesmo, né? Subaça é usado mais no sentido de horizontes e tal, né? Tá. Aí agora, like a fallen angel, né? Como um anjo caído, né? Toki no kaze ni, né? Aqui tá meio invertido, né? Toki no kaze, só até Toki no kaze seria é, Kaze é, é vento, né? Toqui no case seria o vento do tempo. Toki é tempo, né? E case vento. Então toqui no case tempo vento. Então é o vento do tempo, tá? Então é como se fosse no inglês, eu invertido. Isso aqui é o possessivo, né? Vocês conhecem? É o, o aquele tipo apóstrofe do inglês, tá? Então é do tempo o, o vento, tá? O vento do tempo. Esse ni é um pouquinho. É, a gente não aprendeu, mas seria pelo vento do tempo. Algo acontece pelo vento do tempo. Vamos ver a parte de baixo, tá? É levado e vai cair. <risos> Poético, né? Então, nagasarete uchite yuku. Tá? Nagasarete. Esse nagasu. Nagasu. Primeiro, tá? Nagasarete é essa forma né, de ser levado. É, então, nagasu é tipo fluir, né? Então, nagasarete ser levado pelo vento, tá? Pelo vento do tempo, né? É, é, é muito poético isso, né? Metafórico. Então, ser levado pelo vento do tempo, né? Nesse nagasarete E vai, é, além de ser levado pelo vento do tempo, né? Esse nagasarete", ochi Ochite? Ochiru, né? Ochi", Ochiru é cair mesmo. Puf. Yuku. Esse yuku é de ir, né? Ochite yuku. Ele vai cair. Tá? Então, meio... Né? Tá, tá até assim, ó. Vai ser levado e... Bluf, vai cair, né? Interessante que no, no vídeo aparece... Né? É magético até, tá, né? Interessante. Nagasarete ochite yuku. Tá, ochiru é cair mesmo. Tá? Então, nagasarete ochite yuku. É... Aí depois ele fala Into the Starry Night Dentro da noite estrelada Starry Night Starry Night Megami no Yoni Megami Megami é É uma deusa, né? Me é de Onna, mulher E Gami Vem de Kami Kami que é deus mesmo Tipo kamisama Sabe kamisama sama do, do Dragon Ball? Kami é deus tá? Então Megami seria uma deusa. No é uma, uma gramática de falar assim como, ou como uma deusa. <risos> Igual aquela música, né? Como uma deusa. Nossa. Eu canto muito bem, né? Nem lembro como que era a continuação. Só sei dessa parte, né? Como uma deusa. Né? Você é... Sei lá. Que, que jovem, né? Megami noyoni, Então, seria essa tradução, né? Vou cantar aquela música. Como uma deusa é Megami no Yoni. Então, Megami no Yoni. Assim como uma deusa, tá? Então, esse como, né? É no sentido de assim como, né? Like <risos> né? a goddess, né? Então, Megami no Yoni. Assim como uma deusa. O que? Dakishimete. Dakishimete. Ó, novamente o te, né? De... É, tem outros sentidos, mas de fazer assim, faça tal coisa, né? Dakishimete. Dakishimeru, é abraçar. Abraçar com força, né? Fazer assim, hum, Daki shimete, né? Daki shimeru, dakishimete, né? Dakishimeru, abraçar. Dakishimete, abraçar o quê? Eien. É, eien é. é eternidade. Então, eien o, tá? Esse o indica que existe um verbo de ação. Que Eien, que é o que tá gritadinho aqui, vai sofrer a ação desse verbo, que é o dakishimete, né? Abraçar a eternidade. É metafórico, né? Você não consegue abraçar a eternidade porque não, a eternidade não é algo que você abraça fisicamente, mas é no sentido, né, é, é, abstrato, assim, de você abraçar, né, de você... É, você consegue imaginar, né? Mas de <risos> conseguir ter a eternidade para si como uma deusa, né? um, um deus conseguiria né? ter a eternidade para si. É, então, dakishimete abrace a eternidade. No japonês, mas é, não falado, né? Escrito, você falaria assim: eien o dakishimeru, né? o dakishimete. Seria o contrário. Tá? Geralmente a gente coloca o objeto depois do verbo. Né? Tá? Então, é o daximeru. Então, assim, ringo <risos> né? taberu. Você coloca o objeto, depois do verbo. Então, eternidade, abraça. Né? É, aqui parece que ficou igual ao português, né? Abrace, eternidade. Né? Flying to heaven. Voue para o paraíso, né? Para dentro do paraíso. Né? Para o céu, para o paraíso. Tá, então, essa seria a tradução, é né? bem assim, poético. Né? Ok, agora a gente vai fazer um pequeno exercício para lembrar das palavras. Cotobá. Tudo bem que está em kanji, tá, mas não se preocupem. Eu vou falar quais são essas palavras, só para vocês tentarem lembrar. Primeiro, aqui: Yumeo mite. Yume, yume. Mite Yume mite E que é yume mite? Quando a gente sonha, né? Ver o sonho, ou seja, sonhar Muito bem, né? E aqui? Chidara no tsubasa Ti darake no tsubasa Junta tudo, né? Ti darake no tsubasa Nossa, acho que eu não sei desenhar, mas... É, mais ou menos. <risos> então, chidarakeno no Tsubasa. Nossa, só que era pra ser ti. Então, isso aqui, Tsubasa, né? Isso aqui é ti. Ah! É uma Tsubasa cheia de ti. Chi", né? Chidarake no Tsubasa. Uma asa cheia de sangue. sangue. Uhum, Chidarake no Tsubasa. Aí, seguinte é Megami no yoni, ni Dakishimete Eien wo Megami Megami Megami é Igual kami Kamisama. Megami Então é Deusa, né? Me Esse aqui é, não é me de olho não, tá? Aqui olho também é me, né? Mas esse aqui é Onna Onna É o kanji de Onna Que é mulher, né? Outra leitura, leitura de onnae é me, né? mulher. Então, megami, deusa. Noyoni. Megami noyoni. Como uma deusa, né? <risos> Se eu quiser falar, então, como um gato. Eu sempre falo de gato, né? Neko noyoni nemasu. Eu durmo com um gato, né? Neko noyoni nemasu. Neko noyoni dakshimete. Neko <risos> Ah, então, neko né? tabete, Comer como um gato. Ai é boni. Dakishimete, ne? Né? Dakishimete. Abraçar como uma deusa, né? O quê? Nani o dakishimete? Megami no you ni dakishimete. Ai né? A eternidade. Hum? Então, Abraçar a eternidade como uma deusa. Aí. É isso então. <risos> Espero que tenha sido útil Escutem bastante essa música Porque ele é linda. <risos> e a voz do Raid é linda E ele é lindo <risos> Apaixonada por ele até hoje Ele está com 50 e todos os anos Mas ele continua lindo É isso então é, A gente se vê Na próxima oportunidade Hoje não tem exercício tá? é, E a gente tem bastante novidade pela frente ah, então fiquem de olho nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente aqui no, no, no, no Instagram, no Estragão, porque é lá onde a gente mais é, Nossa! <risos> onde a gente mais dá notícias, tá? E onde a gente mais fala as novidades, tá? A Andreia, que é que mais é, fala as coisinhas lá, eu fico um pouco menos respondendo. Quem mais responde é a Andreia, tá? Então, ela que vai mais dar as notícias por lá. Ela e os nossos gatinhos. Os nossos, né? Os meus. <risos> Mas ele... <risos> eles que mais falam por lá. Ok? É isso a gente. Se vê na próxima oportunidade. Matané. Obrigada. tá